Ei, Colosso aqui, com um vídeo novo hoje de Fallout 76 e hoje pessoal eu vou falar do jogo lançado em 2018 com muitos problemas de servidores sem NPCs que era um diferencial da franquia, totalmente criticado por vários fãs, muitos jogadores não gostaram do que viram no lançamento de Fallout 76, mas fica no vídeo que hoje eu vou te dar 10 motivos para poder dar uma nova chance para falar de 76 e começar a jogar hoje. O primeiro motivo é que ocorreram muitas mudanças desde o seu lançamento em 2018. Em 2018 você não tinha nenhum NPC no jogo. O jogo era vazio, muito loot, muita exploração, mas muito sem sentido o jogo. Os desenvolvedores resolveram isso de uma forma muito simples, lançaram DLCs totalmente gratuitas, você tem a DLC Wastelanders e Steel Ryan, as duas DLCs são completamente gratuitas. Fallout 76 deixou de ser um jogo vazio para se tornar um jogo completamente habitado por NPCs com aspectos únicos hoje no jogo você tem várias facções ao longo da terra devastada pelas bombas atômicas cada local explorado é uma novidade vale muito a pena depois dessa primeira mudança que foi a inserção dos NPCs no jogo com vários diálogos muita história o segundo motivo é que em 2018 a gente tinha servidores muito lagados problemas o tempo todo em gameplays nos combates era terrível Problemas também durante as missões eu mesmo enfrentei problemas na época e foi uma das coisas que fizeram com que eu desistisse de falar o de 76. Mas como eu sou muito fã da franquia resolvi dar nova chance e tive uma surpresa muito boa. Hoje você conta com servidores bem estáveis. Eu nunca tive nenhum crash no jogo desde que eu voltei a jogar no início desse ano. Jogar com os amigos também se tornou uma experiência muito legal. Não existe problema de lag, delay, muito pelo contrário pessoal, os servidores estão completamente estáveis. Se tem uma coisa que fãs de Fallout e fãs desse gênero gostam é da progressão ilimitada. Eu já encontrei com personagens de nível 1000, 2000, 3000. Mas ao mesmo tempo, pessoal, os desenvolvedores arrumaram uma solução muito bacana para isso. A partir do nível 50, você não sobe mais os seus status de jogador. Somente com itens você vai ter o aumento da potência do seu personagem. Mas isso não diminui a questão de querer sempre progredir seu personagem. Muito pelo contrário, pessoal. Essa progressão ilimitada te dá o direito de testar várias builds de jogador. E isso é um dos motivos que eu estou colocando nesse vídeo como quarto motivo. O jogo tem uma mecânica muito interessante de construção de builds. As cartas que você utiliza no seu personagem podem variar para várias builds diferentes que você quiser montar. Você tem builds stealth, tanques roxadores, Para quem curte arco e flecha também tem como criar build, entre vários outros tipos de build pessoal. Esse é um dos detalhes que eu queria até ressaltar nesse vídeo, é uma das coisas mais gostosas de Fallout, é você ver seu personagem progredindo e as suas builds dando certo, você estudando as cartas e as builds dando certo, é muito interessante. E no quinto motivo, uma das comunidades mais colaborativas que eu já conheci em jogos online. Para quem conhece o canal sabe que eu não curto jogos online. Exatamente por esse motivo. Muitas comunidades dos games são completamente tóxicas com jogadores novos. Já em Fallout 76, quando você encontra um jogador mais veterano, ele vai ser completamente agradável ele vai te doar itens ele vai te ajudar quando você participa pessoal de missões que são públicas as pessoas que estão naquele mundo podem participar em conjunto dessa missão e se algum momento você cai durante essa missão e precisa ser revivido não existem empecilhos nenhum para que jogadores mais veteranos vão lá e te ajudem eu adoro a comunidade do jogo é muito educada é muito colaborativa muito ao contrário do que era no começo pessoal quando o jogo começou existia um problema do PVP muitas pessoas não queriam ter a opção de batalhar com outros jogadores queriam somente jogar coletando seus itens construindo suas builds e era um problema sério no começo do jogo hoje não é completamente diferente o próximo motivo é o sistema de loot do jogo, é praticamente infinito, as possibilidades são infinitas, a variedade de armas é muito grande, você tem uma variedade de equipamentos, roupas, muita coisa legal no jogo que vai deixar sua experiência muito bacana. E ao contrário de que muitos pensam, isso já começa no início do jogo, você já vai achar um loot interessante para o seu personagem que está em níveis mais baixos. E caso você não tenha interesse nesses itens, o próximo motivo é exatamente a compra e venda de itens para outros jogadores. O tempo todo você encontra lojas, você pode montar a sua própria loja com a maior facilidade possível. A compra e venda de itens entre jogadores funciona muito bem. E no oitavo motivo, você tem um sistema de construção muito legal. Fallout sempre se destacou em Fallout 4, desde que inseriram a possibilidade de você customizar a sua base. Em Fallout 76, isso não é diferente. Além de você poder ter um modo de construção, você vai encontrando ao longo das suas jornadas vários esquemas para aumentar a quantidade de itens que você pode construir no seu camp. A variedade é muito legal, é muito interessante, vale muito a pena conferir. No nono motivo eu quero falar sobre as temporadas de Fallout 76. A temporada mais recente foi lançada recentemente agora no mês de setembro e é algo simplesmente fantástico. As temporadas te motivam a jogar o jogo diariamente. Os itens oferecidos nas temporadas são muito interessantes, as missões diárias são gostosas de fazer e trazem uma vida completamente nova para quem já está no late game também. E por último eu queria destacar aqui a questão que eu tinha comentado antes sobre os eventos públicos. Existem algumas missões durante o jogo, são eventos públicos que você pode participar com os outros jogadores daquele mundo que você foi alocado. Tem vários eventos interessantes pessoal que fazem você subir de nível muito rápido, ajuda a pegar itens, a lutear e também para poder conhecer novos jogadores ao longo do game. E eu queria destacar uma coisa aqui, gente, para todos vocês, que é o seguinte, como eu comentei, eu sou um jogador offline, eu sou um jogador single player, eu não curto o jogo online. Falar de 76 é um jogo completamente online, e eu, é o jogo que hoje eu jogo mais. Tenho jogado mais Fallout do que Skyrim, porque Fallout tem me trazido uma experiência nova, uma experiência muito boa. Eu super indico, pessoal, para quem gosta de jogos de progressão de personagem, construção de build, lutear, eu adoro Borderlands, franquia Borderlands exatamente por causa disso. E Fallout 76 tem uma imersão nesse sentido muito grande. Eu super recomendo. Para os jogadores de Xbox, o jogo tá completamente gratuito para quem tem a Game Pass vale muito a pena vocês darem mais uma chance para o jogo dediquem aí 5 a 10 horas para vocês experimentarem o um jogo assistam alguns tutoriais pessoal para vocês entenderem um pouco da mecânica do jogo ou quem tiver mais paciência quiser realmente testar o jogo entra joga chama jogadores para jogar com você você entra em equipes você pode trabalhar em conjunto com outras pessoas para te ajudar e vai transformar muita experiência eu tenho certeza que você vai achar Fallout um jogo completamente diferente e por hoje pessoal era isso que eu queria passar de recado para vocês Se vocês curtiram esse vídeo não esqueçam de comentar deixar aqui as suas críticas é importante que a gente debata sobre os pontos fracos e fortes dos jogos. Não se esqueçam de se inscrever para dar aquela força para o canal. Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal.